Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com o Jornal da Record News. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Jornal da Record. Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Polícia encontra celulares na sala de deputado preso. A Câmara decide nesta sexta-feira se mantém ou derruba a prisão de Daniel Silveira. Hoje, o parlamentar foi levado para o batalhão especial prisional na cidade de Niterói. A Polícia Federal faz operação contra fraudes no auxílio emergencial em Minas e mais três estados. E ainda depois dos sete minutos de terror, o robô da NASA chega a Marte. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a exigir teste de Covid em voos nacionais. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações. Boa noite, Clébio. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Você segue bem informado com News às 10 É Manuela Caiado. Tchau, tchau.